O principal material utilizado pelo sapateiro é a cola, o cimento de contato. A cola para o sapateiro, ela é apropriada em diversos fatores que diferenciam das colas utilizadas pelo marceneiro, por exemplo. Aqui nós temos o exemplo de um recipiente feito na própria oficina, no qual, um frasco plástico de maionese é utilizado para serem colocados poucos de cola, para que você não tenha que abrir e fechar sempre, estragando a tampa e evaporando os solventes da sua cola. Por falar em solvente, um solvente tal como água, raiz ou tiner pode ser utilizado para a limpeza do pincel. Aqui você tem um exemplo de uma ferramenta que é fundamental, o recipiente da cola de sapateiro. Essa é uma cola amarela, que tem como fama ser a cola do sapateiro. Contudo, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, o sapateiro usa outras colas. Usa, por exemplo, essa que é uma cola branca, a base de PVC, que é utilizada por alguns sapateiros, essa cola ela tem característica de ser utilizada a quente processo que só mais tarde nós vamos ver, ainda existe também a cola de cianocrilato a cola de cianocrilato tem fórmula semelhante àquela pequena colinha instantânea super conhecida por aí, que é totalmente inadequada para o trabalho do sapateiro. O sapateiro normalmente vai usar esse adesivo instantâneo de cianocrilato para colar plástico, borracha e alguns outros materiais. Essa cola normalmente é encontrada no fornecedor de material para sapateiro Com os números 793 e 725 Números que podem ser encontrados nos fornecedores de materiais para sapateiro Muito importante As colas de sapateiro Bem como colas uh, à base de solventes, outras como as utilizadas pelos marceneiros, elas não devem ser utilizadas por menores de 18 anos. Para a compra dessas colas, você deve apresentar sempre um documento de identidade que comprove que você é maior de idade. Portanto... Oficina de sapateiro não é lugar para menores de 18 anos.